Vamos lá. Na ponta do pé. Isso. Continua no ritmo. Vai embora. Isso. Força, Rafael. Vamos embora. Isso. Aê. Capricha aí. Isso. Bora, prepara para a próxima. Vamos lá. 30 segundos. Isso. Vai embora. Isso. Concentra no movimento. Aê. Bora. Capricha Beleza? Isométrico, vamos lá Isso, desce Isso Deixa tremer, isso O abdômen Beleza Isso aí, galera Isso, força mantém o ritmo Isso Continue para acabar. Isso. Olha lá. Beleza? Subiu. Prepara. Gancho. Vamos lá. Puxa. Isso. Vai embora. Puxa, força, força, força. Vamos, Isso. Tá acabando. Beleza? Vamos lá. Olha o chinelo. 30 segundos. Capricha aí, gente. Isso. Vai embora. isso. Beleza. Tudo beleza aí? Tranquilo? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Olá. Aqui quem tá falando é Moisés Miranda aqui do canal Bem Estar. Hoje vim trazer para vocês uma notícia ótima que é a da Júlia, que perdeu 32 quilos em apenas 3 meses. E ela resolveu mostrar em detalhes como ela fez essa proeza. Se vocês quiserem descobrir, clique aqui neste link e ele também vai estar disponível na descrição deste vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva, deixe aquele like gostoso e compartilhe o vídeo. E não percam as próximas atualizações.